Quem já teve seu equipamento danificado na hora do transporte sabe da importância dos hard cases. E os hard cases da KGB a gente já utiliza aqui na loja há bastante tempo para fazer evento, para fazer feira e realmente tem sido o, o maior responsável por levar os equipamentos com segurança e trazer com segurança também. E eles têm diversas formas e tamanhos e eles são feitos dos mais variados tipos de material. E aí você pode é, encontrar o que for melhor se adaptar ao seu tipo de produção e também o né, que for melhor é, se adaptar ao tipo de equipamento que você está levando. Então se você ficou interessado é só dar uma olhadinha no site em todos os modelos de hard hardpaces da KGB. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir e comentar e também de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.